pá, isso vem desde pequeno, vem deste pequeno, sempre gostei de carros antigos, sempre gostei muito de carros antigos e os 4Ls, por exemplo, o meu tio teve uma de restas de minha eternidade. Eu lembro-me que aquele e o meu pai às vezes ao jantar, tínhamos jantares de família e não sei o quê, começavam a falar um com o outro, o meu pai tinha um GS, pensava que aquilo, e era, era um carro também porreiro, mas uh, estava sempre a comprar, ah o GS é que é, não sei o quê, não sei o que mais, e o meu tio, tu és maluca, a 4L é o melhor carro do mundo, a 4L não, não se estraga, e é verdade, o meu pai andava sempre na oficina com o carro e o carrinho do meu tio era sempre, sempre a andar. E depois era curioso também aquilo das mudanças, de, de, do cajado, pá, foi um carro que me marcou muito. E os carros antigos, pá, eu adoro, adoro adoro carros antigos, adoro mesmo. O meu nome é José Gralha e sou o feliz proprietário desta, desta 4L. Comprei este carro há cerca de seis anos, por aí. É um amigo meu que vende, vende uns carros e a carrinha estava desprezada, tava, ninguém queria. Não estava muito má de chapa. Estava pior, era mesmo os interiores. Epá, ele propôs-me um negócio, epá, tu gostas disto, não queres ficar com o carro e não sei o quê. E eu epá, fiquei com o carro, acabei por ficar com o carro. Trouxe o carro para casa, epá, comecei a ver, ah, não vou meter isto tudo mesmo completamente original, não é que não gosto eu gosto de, ver, gosto de ver estas carrinhas originais, principalmente as primeiras, que têm os tampões cromados, gosto de as ver. Mas decidi meter um, sei lá, condicionalizar um bocado a carrinha à minha maneira, então fiz aqui uma versão um bocado assim em Monte Carlo, estás a ver? Meti uns foróis, uns foróis de, de, de nevoeiro, meti uma jantes alpino também, nela. há muita malta que, que me diz, é eh, pá, o carro vale, a gente vale mais que o carro, viz meter as rodas originais nisto e não sei o é que, que nem sabem, pagar os jantes que são, eu gosto de ver, pessoalmente gosto de ver. Depois foi os interiores, os interiores, ela vinha muito mal, tinha uns bancos de uma espresso. pá, tirei aquilo tudo, quis, fiz os interiores todos. Pois é curioso, é a simplicidade do, do carro, porque as cortelas das portas são em contraplacado, <risos> são coisas mesmo muito simples. e pronto, fiz isso tudo, os interiores, os interiores, o exterior também um bocadinho, a mecânica está tá boa, estava boa, o motor estava bom também. Pá, tenho tido montes de carros e este foi o que me marcou mais porque foi dos primeiros e, e pá, este não consigo, não consigo mesmo desfazer-me dele. Depois gosto, gosto da, das histórias que, que isso traz, das pessoas que vais conhecendo, uh, os negócios são sempre... Pá, são, são brutais, Eu já tive negócios, sei lá, de ir buscar uma carrinha de uma a da beira, um senhor que estava no lar e trouxe a carrinha fui do fio do autocarro e trouxe a carrinha para cá, pá, são, são coisas que que a mim marcam, gosto muito de ser pessoas, pessoas que estão no meio às vezes, às vezes tu estás, estás naquela tipo, é pá, a pessoa nem gosta do carro, não sei Epá, não, não querem é se desfazer do carro, mas não, depois quando trazes o carro ficam, ficam até tristes de, de, de, de, de, de levar o carro, A pessoas que têm o carro já há muito tempo e acho engraçado isso. Este foi o primeiro, mesmo. Foi o primeiro que tive. Pá, Tenho um Suzuki pequenino, um Maruto, e agora e é o que tenho. Uh, mas já tive pá, já tive muita coisa. Já tive um, um Nissan Sunny GTI, dos primeiros também. Já tive essa, essa Datsa, essa carrinha Datsa. Para mim também é um carro muito afiável. Quando é um ano que o carro sem gastar dinheiro naquilo, pá, foi só mesmo comprar o carro e andar. Estava um bocado mal de chapa, mas também deu-se um jeito. Pá, já tive muita coisa mesmo, muita coisa. Quando eu comprei o carro, eu e três amigos meus, pá, andávamos aí sexta-feira, depois do de trabalho e não sei o quê, e pá, é pá, podemos ir ao Algarve, tem lá amigos lá também por cima, podemos ir ao Algarve agora, assim do nada. Então, olha, eu vou buscar a 4L, logo quando a comprei, vou buscar a 4L e, e, e vamos embora então arrancámos, nem fomos a casa nem nada, fomos só buscar a carrinha, epa, e aquilo foi em dezembro, um frio do caraças, estava mesmo, ainda é frio, e isto a que aquece, mas é só um, um bocadinho. Lá chegámos ao Oric, o homem lá da bomba, tipo, epa, vocês vieram de moto, estava cheio de frio, estávamos a ver, já estávamos pá, completamente congelados o carro, mas pá, o carro sempre a andar, devagarinho e tal, sempre a andar, pá, e depois, as histórias destes carros, eu a que é, têm uma fiabilidade brutal, não, não, não, não param. não param. E são tão simples de trabalhar neles que, que torna-se um carro engraçado. Depois já me aconteceu um bocado tudo com este carro. Pá, ao início do ter, às vezes ia no IC19, pá, havia já a apitar, o carro anda devagar, a pensar para mim. E depois, quando passavam por mim, diziam: é, o carro está fixe e tal, não sei o quê. Pá, é engraçado isso. Também, uma vez fui a Sintra a pescar buscar umas queijadas. Quando vi, estava, já estava uma, uma senhora, era um casal de francês dentro do carro, pensavam que era aqueles carros para passear os turistas, que há alguns aqui, os 4Ls, e achei engraçado isso também. É, pá, o carro é meu, o carro não é para, para, para dar a passear, mas se quiserem vir dar uma volta, pá, acontece um bocado tudo neste carro. E depois há é histórias também que, que estes carros que as pessoas, quando, quando me abordam, têm, pá, desde pessoas, é, pá, a minha casa lá da terra, o carro que transportou os materiais da obra foi uma 4L que eu tinha, não sei o quê. Pá, toda a gente tem uma história quase com a 4L, porque há tantas. Isso também acho que prova um bocado a fiabilidade do carro e a robustez do carro. Pá, o que eu gosto mais é os interiores, porque fui o mesmo que os fiz. E pá, então, acho que o padrão do, do, do, dos tecidos e não sei o quê, está assim uma coisa tipo pá, diferente de tudo. É o, é o que eu gosto mais no carro. Mas o, o que também gosto mesmo muito no carro, é, é que tu vais, vais, vais a desfrutar vais, vais devagarinho não é? vais a condução do carro vais ali com o volante quase na cara e pá, vais na, vais mesmo a desfrutar não não vais nem dar a andar depressa ou para, para fazer serviço estás, estás mesmo numa a de desfrutar o carro e a condução e eu gosto disso gosto disso nos carros nos carros antigos pá, foi um bocado por acaso e foi também por a, por a história que eu tenho na família de, de, de pronto desse carro que, que era um carro que, que, que de vez em quando e, ou, ou íamos, imagina, eu tenho, tenho casa no Alentejo, pronto, os meus pais são de lá, o meu pai não, mas a minha mãe é de lá. E pai, de vez em quando ia para o Alentejo com o Matheus naquele carro, por exemplo, foi um carro que, que, que, que me marcou muito. Eu gostava que o carro era diferente, diferente dos outros todos. As mudanças, sei lá, estás dentro do carro, parece que, que é o carro do Nodi, não é? É um carro, opa, é esquisito. E, e por ser tão esquisito, foi um carro que sempre que eu gostei. E o tio tinha uma 4L, estás a ver, era sempre aquele carro que eu, que eu gostava. Vai, tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que é o António Conceição. Pá, que o gajo também é doente por isto. É completamente maluco, mas ele tem carros mesmo de topo. E quando eu comprei isto, ele veio cá no verão, ele está lá na, na América já há bastante tempo, diz: é pá, tens de levar a 4L que eu nunca andei nenhuma. Pá, tenho uma curiosidade de andar nesse carro. Vou ir ter contigo e vamos, vamos dar uma volta no carro para eu conduzir, não sei o quê. Pá, ele conduziu. Pai, parecia um, um miúdo no, no carro, percebes? Um carro que.. Pai, que é um carro normal, é? mas eu, ele estava maluco com aquilo. Dizia, eu adoro isto, pá. Este carro é muito é giro, isto é muito mais giro que há de ano, o gajo também tem uma. Ah, pá! Eu adoro isto. Uh, pá, depois passado sei lá, uns três ou quatro meses, ele mostrou-me uma, uma foto, estás a ver? Até foi um vídeo. Ele mostrou-me um vídeo uma 4L na América, que ele comprou na Holanda e mandou para lá. Então, ele também diz que tenho, tenho os carros todos, este é o único que me meto, meto a trabalhar à primeira, assim na boa, que é mesmo um carro para que é pegar e andar. E, e acho engraçado isso, dele andar lá com uma 4L na América, deve ser epá, muito pouco, muito pouco que há. Estes carros também, em 1965, também achei piada a isso, pois tu, claro, tens o carro, vais ver histórias do, do carro e não sei o quê, houve houve quatro, quatro modelos top models francesas, que pá, deram a volta ao mundo em, em duas carrinhas destas. E pá, eu gosto, gosto de ver esse vídeo na net porque vês elas a desenterrar o carro. Depois existe outra coisa, até, é a versatilidade, a versatilidade do carro de andares no. Sei lá, somos um, um montinho, não sei o que, o carro não bate em lado nenhum, o carro é alto, por isso é que no Alentexto também há, há muito, muito, muitas carrinhas destas, ainda, ainda vês lá bastantes que é um carro que, que eu acho que aguenta muito, aguenta mesmo muito. E acho, acho gira esse, esse vídeo, Pronto, na altura, e, e mostra elas atualmente, né? na altura mesmo, pá, andando as canhões, e a andarem por meio do um mato com os carros, pá, e deram a volta ao mundo num carro deste, o que eu acho que também, que também é engraçado. Os outros carros que eu tenho tido, até ando mais com eles, porque são carros que às vezes ando no dia-a-dia, Pá, depois decido vender, compro outros, sou um bocado assim, mas este carro não me consigo desfazer dele porque foi o primeiro é um carro que eu criei uma, uma certa carisma com o carro, que gosto do carro porque este carro nem anda à chuva, eu não anda à chuva com o carro, estás a ver, os outros anos não, pá, não, é um carro que, que, sei lá, como foi o primeiro, percebes, e como, pá, depois pensei como é que ia fazer o carro Pai, não quero o carro normal, vou fazer aqui uma coisa assim, que eu gosto muito de Rally não sei o que, eu vou fazer aqui uma brincadeira. E foi o carro que fico e não consigo vender, não, não, não, consigo, não consigo mesmo desfazer-me dele.